Olá sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe seu corretor do Brasil minha gente linda como é que vocês estão está tudo bem por aí olha só hoje eu vim gravar essa mansão incrível de novo agora na parte de dia tá eu fiz um vídeo dela à noite você pode acessar à noite eu acho bonito porque todos os gatos brilham de noite né <risos> olha só deixa eu te falar 454 metros de área construída 5 suítes mobiliada decorada projeto arquitetônico moderno feito pela juni guacelli né juni Guasselli, arquiteta com participação especial também da thais 3 pac instagram das gurias estão aqui embaixo fala com elas a ação especialista no projeto de interior e no projeto arquitetônico dessa casa. Ela tem um terreno de 480 metros quadrados, espera para elevador, uma adega, inclusive, já vem recheada de vinho, meu caro, eu quero te mostrar. E é uma casa completamente diferenciada. Nós estamos no condomínio Velas da Marina, um condomínio de altíssimo luxo, aqui na praia de Capão da Canoa. Exatamente isso, meu caro. nós temos uma marina, aliás, ela é na frente de uma marina. Aqui tem uma marina, tá, gente, ó. Aqui você pode estar fazendo sua casa com o seu barco atrás, esse terreno não está à venda, nós temos um aqui à venda na marina em torno de 5 milhões de reais, tá? Mas essa casa está com preço muito bom, meu cara. Ela não tem marina atrás, mas ela é uma quadra da lagoa, tem o heliponto ali atrás, tá? Você pode ir de helicóptero, aliás, aqui. Uh, aliás, você pode chamar a gente, nós podemos combinar de buscar você no aeroporto sem problema nenhum. Quero te mostrar então aonde vai ser a sua casa aqui na praia de Capão da Canoa. Olha só gente, então aqui a fachada dela já tem esses leds, olha que diferenciado isso aqui meu cara. Olha que da hora isso aqui, esses leds aqui. Isso aqui é pedra, tá gente? Pedra-ferro, tá? Aqui. Não vou dizer que é lapidada, né? Ela imita pedra-ferro, é um porcelanato. Ali na frente são dormentes, uma oliveira centenária, ali tem cerca-viva, aliás a casa tem 16 metros de testada por 32 de fundos, é um terreno grande, quase 500 metros, ela tem a posição solar leste, já tá? dá para o leste, então aqui é abrigo para dois carros, mais espaço para você colocar aqui, mais dois aqui, e nós vamos então acessar a sua casa, está pronto para conhecer, você que não viu ainda, para conhecer essa casa maravilhosa? Então eu quero te dizer aquela famosa frase, Seja muito bem-vindo à sua casa aqui em Capão da Canoa. Esse aqui é o condomínio Velas, para quem não sabe, a praia de Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. Você está na beira de uma lagoa, aliás, você tem uma praia de água doce particular e você está apenas um quilômetro do mar. Olha que mansão incrível, que pé direito alto, lindíssimo, gente, a casa é automatizada, você aperta um botãozinho aqui, as cortinas se abrem, as luzes se acendem, cara, a casa é demais. Piso porcelanato, aceito, uh, polido, tá, um por um, portinari, lareira a lenha, você fazer fogo ali, bota suas lenhazinhas ali, olha só, gente, ó, que sala linda, maravilhosa. Aonde tem, então, mesa de bilhar e uma lupa, a casa é de gente bacana, <risos> mesa de bilhar tá lá, já vou te mostrar, olha que lindo isso aqui, gente, ali tem mais uma porta, janela, que eu esqueci de abrir, ar-condicionado tá aqui, lustre tá aqui, gente, ó, maravilhoso, sofá, gente, aqui, é um Natuzzi. não tenho certeza, mas bem parecido com o Natuzio. duas poltronas, giro 360 graus lá, painel televisor, televisor de 84 polegadas, olha que legal esse painel aqui, gente, Olha que legal, com LED por trás, lindíssimo. Detalhe, tá gente, a casa tá à venda por R$ reais. estuda parcelamento e estuda receber imóvel de menor valor. Essa casa aqui está na minha lista dos top 5 aqui do condomínio Velas da Marina. Olha que para direito lindo, gente. Agora, olha o que, que é o desenho dessa escada aqui, meu cara. Toda ela revestida com um quartzo branco, um vidro, nós vamos subir depois lá para te mostrar. Agora nós vamos explorar a parte de baixo. Antes de nós acessar aqui, eu quero te mostrar aqui o lavabo e a suíte. Não estou que ela fica bem escondidinha aqui, gente, tem que fazer uma entradinha. Aqui, então, é o lavabo e aqui do lado a suíte terra, eu já vou te mostrar. Olha que lavabo lindo, gente. Maravilhoso, né? Olha esse espelhão aqui, esse detalhe redondinho, né? Deixa a gente toda mais redondinha também. Ó... <risos> oh. Aqui então é a suíte do vovô, famosa suíte do vovô. Seja bem-vindo então ao banheiro aqui, se você é o vovô da sua suíte, né? Se você é o vovô, <risos> tô brincando, tá gente? Mas normalmente sempre tem uma suíte terra, alguém que não pode subir escada e tal. Mas mesmo assim tem uma solução pro vovô, usufrui da suíte master, eu já vou te mostrar. Ó, aqui então, nicho com LED, porcelanataria em tudo aqui, chuveiro a gás instalado, gesso... Que casa maravilhosa. Olha isso aqui, gente. Olha que legal. Quarto branco, um LED, espelho. Agora vem cá. Olha só, aqui nos dormitórios a gente tem um porcelanato que imita madeira. Não é madeira, imita madeira, tá? Aqui na suíte, então, terra, um espelhão aqui, o televisor já tá aqui. Uma cama de casal, cabeceira, ela é estofada, tá, gente? Ali é só para decoração, não acende, tá? Uh, Guarda-roupa, duas portas, um cabideiro aberto. Essa aqui, essa proposta ficou maravilhosa. Cabideiro aberto aqui, gente. E se você quiser, dá para transformar aqui, então, num home office, se você quiser, tá? O que eu falei? Que o vovô também tem possibilidade de usufruir a suite Master mesmo com o problema da escada, tá? Porque aqui, meu caro, essas portas aqui, são espera para o elevador, tá? Hoje aí, com 60 mil reais, você compra um elevador... Coloca aqui, já está instaladinho, inclusive pode-se negociar com o proprietário. Ele te dá o elevador pronto também. Uh, aqui, meu cara, então, embaixo da escada, olha que aproveitamento maravilhoso aqui da arquiteta, gente. Ela colocou uma adega, tá? Ela tá cadeada, tá, gente? Mas quando você vier, traz a sua taça, né? Acho que o corretor compra também a é taça, tá? não tem problema. Nós vamos tomar o vinho, abrir a champanhe da sua casa comemorar aqui, então, o seu novo lar. Que casa maravilhosa. Aqui tem uma outra. Deixa eu te mostrar esse ambiente aqui. Cara, nem sei pra onde é que eu vou. Deixa eu te mostrar. <risos> ó, vamos dizer que é uma sala de tomar vinho. Tem um sofazinho ali maravilhoso, pode ser uma, um, um cantinho de leitura, alguma coisa assim. Mais uma poltrona aqui, mais um nicho, mais lugar pra você colocar taça aqui. Aqui à esquerda, gente, onde tem a mesa de bilhar. Olha o sol pegando aqui, que maravilhoso, gente. Nossa, chega a dar reflexo aqui no piso. Parece um vidro, porcelanato. Mesa de bilhar maravilhosa. Mas, Diego, eu não estou vendo os tacos. Será que os tacos são esses LEDs aqui? Olha, tem um segredo aqui, gente, ó. Aqui. Prontinho. Tá aqui os tacos. É só você vir daquela tacada principal. <risos> e... Precisa, né, daquele gato, né? Gato aqui no Rio Grande do Sul é sorte, assim, né? Para você acertar as bolinhas, né? Aliás, também nós temos a Alexia aqui nessa casa. Vamos ver se ela interage com a gente nesse momento, né? Alexia, que horas são? São 16h43. Ó, oh, são 16, 16 horas e 43 minutos. O sol tá pegando aqui, tá? Além da Alexia, tem as caixinhas de som instaladas aqui, aqui por toda a casa praticamente. Lá na varanda também o som vai até lá, gente. Maravilhoso, então. Aqui, então, a mesa de jantar. Dez lugares. Olha que linda. Diferenciada também. Olha só esse ilustre, gente. Maravilhoso. Isso aqui é madeira, tá? Seus curiosos. Vocês querem que eu mexa? Então eu vou mexer. Ó, madeira. Uma corrente de madeira. Legal, né? Muito top. Dez lugares aqui. Uh, aqui, gente, ó. Antes de... Tava passando antes de vir aqui na cozinha Deixa eu te mostrar isso aqui Tem uma cristaleira linda aqui Com LED, gente, ó Maravilhosa As taças já estão aqui Ó, inclusive Tá aberto aqui, gente, ó Quando você vier aqui buscar a chave da sua casa A gente pega a taça aí, já abre a champanhe Já toma o vinho, já faz o churrasco Falar em churrasco? Gaúcho não vive sem? Olha aqui, gente Que churrasqueira maravilhosa Que espaço gourmet Você sabia que essa área aqui não é a cozinha, a cozinha é lá dentro, isso aqui é um espaço gourmet e eu vou te mostrar. Deixa eu abrir aqui a parte, a porta aqui. Ó, antes de te mostrar aqui o detalhe da cozinha, quero te mostrar aqui o pátio então. Olha que área maravilhosa que você tem aqui. Em meia natureza, a lagoa está ali, o aliponto está ali do lado. Na frente da lagoa tá? a gente tem um parque, um bosque, vamos dizer assim, quadra de, quadra de futebol, quadra de vôlei. Uh, mais um monte de churrasqueiras espalhadas aqui tem uma caminhada que você faz uma trilha, passa por cima da lagoa, sai lá num cantinho com um bosque maravilhoso gente, o condomínio é o condomínio que mais tem natureza olha que paz isso aqui, gente legal, né? Espreguiçadeira tá aqui, piscina em concreto, deck molhado tem hidromassagem, tem luz também essas pedrinhas verdes, que me escapou o nome, desculpa, eu não lembro o nome de todos, são terapêuticas, tá? Também, aqui a gente tem um balanço, para seus filhos ficarem brincando, para você mesmo, ó. Não precisa ter medo, tá gente? Segundo o fabricante, aguenta até 200kg. <risos> ó, aqui meu cara, deixa eu te mostrar um detalhe, tá? Piso porcelanato acetinado, aqui a gente tem um ralo linear a aguinha cai aqui, desde cai daqui, cai para cá. E olha só que interessante, mais uma mesa aqui, mais umas poltronas aqui, essas podem ficar na rua, podem molhar, são impermeabilizadas. E aqui, gente, olha que espaço maravilhoso que tem aqui, não encosta na casa do lado. Tem mais umas palmeiras no meio aqui, gente, ó, mais umas bananeiras. O pessoal usa bananeira aí, é só pra comer ou não? Aqui, <risos> parece, né? Mas não é bananeira, gente. Ó, aqui tem mais umas palmeirinhas, gente, ó falar um segredo pra você, bem baixinha, a casa do lado tá à venda, quase mesmo preço e não vai ser imobiliado. Aproveita que essa aqui tá com um excelente preço. Ó, aqui também as aberturas, tela mosquiteira aqui, as caixinhas de som, gente, ó, ali uma, lá tem outra. <coughs> Olha o pessoal paisagismo verde, gente, ó. As podocarpas, a cerca-viva. Aliás, aliás, essa casa aqui, gente, esse castelo aqui tá à venda por 25 milhões, em breve, no melhor canal de imóveis do Brasil <risos> Ó, Aqui, meu cara, churrasqueira Olha só Oito espetos, mais uma grilha Mais uma chapa, toda branquinha De quartzo, né? Problema aquele tradicional, só aceita a carne de primeira Ó, cuba aqui Torneira, mano, comando Aliás, quem viu o cantando, hein? Quem de vocês viu, comenta aqui, tá? No meu Instagram, vai lá <risos> Ó, duas Venacos aqui embaixo, cervejeira Tá aqui, olha que tem pra botar O pano de prato, gente, olha que legal Vamos ver aqui, ó. Tá instaladinho, tá lá dentro aqui. Quem é que gosta de tomar chope ou cerveja, comenta aqui. Ó, aqui, gente, então já tem o exaustor aqui. Ele meio que se confunde junto com a decoração, né? Industrial, esse metalon. Nem é metalon, isso aqui é aço cromado mesmo. Aqui, então, o fogão cooktop cinco bocas. As gavetas aqui, gente, ó. Grande. Aqui a gente tem então a parte da cozinha. Eu vou te mostrar uma geladeira enorme, gente. Isso aqui é eu ia dizer que era uma, é uma Samsung. Ó, cai o gelo ali, já cai tudo aqui. E aqui então é a cozinha, gente. Outra geladeira, torre quente, forno micro. Aqui a gente tem então a parte da pia. Aqui o ralo para escolher, linear. Lá também mais um cooktop. Aqui a área de serviço grande, aliás, bem grande, com armários, duas máquinas de lavar e secar. Espaço para você puxar ali o ferro para passar roupa e acesso à rua também. Mais uma pia ali. Olha que funcional essa casa. Além de tudo isso, nós temos mais um armário aqui. Pode ser feito cristaleira também. E mais esse balcão aqui que eu chamei o balcão do café. Você faz o café, deixa tudo aqui prontinho. LED, mais armários aqui. Vamos indo lá, que casa grande! <risos> Ó, aqui então o dormitório de serviço, tá? Tem uma janela ali, porta-janela ali com a veneziana, televisor e aqui o banheiro de serviço, tá bom, gente? Então aqui é a parte térrea da casa, a parte de baixo da casa. E minha bateria tá acabando, Jesus, tomara que dê até o final. Vamos lá, então. Olha só. Ah, lá em cima da, da churrasqueira tem um televisor, você viu? Para você poder escutar aí os jogos do Grêmio, né? Aliás, o Grêmio foi campeão. Será que a Alexia sabe? Alexia, quem é o campeão gaúcho 2023? No sábado, 8 de abril de 2023, na fase eliminatória do Campeonato Gaúcho de Futebol, oh. o resultado do jogo do Grêmio Caxias Futebol Clube foi 1 a 0. Ó, oh, viu? <risos> ah, agora eu perdi cliente colorado. Não, tá bom, eu torço pro Inter, né? Às vezes eu torço pra perder, mas eu também torço pro Inter. <risos> Ai, ai, vamos lá, a gente tem que brincar, né? Tem que ser feliz, né? Aonde a alegria é Deus, Deus não é tristeza Deus é alegria, meus caros Alegre se você tá vivo Olha só, meu cara Aqui em cima, uma poltrona Tipo um mezanino aqui Aqui tem um espelhão de vidro, gente ó, Parece que tem uma porta pra lá, né? Mas se você ir reto aqui, você vai parar Lá <risos> Na árnia, você vai bater a cabeça Mas olha só, olha que legal Esse pé direito, gente maravilhoso né vamos lá aqui então a primeira suíte aqui de cima uma cama de casal um televisor aqui foi meio rápido que a bateria tá acabando guarda-roupa duas portas aqui a suíte desse banheiro essa suíte linda e aqui olha só que legal isso aqui gente aqui tem um terraço Ó, um terraço gente que você pode depois do abrir, abrir tudo aqui Acessar lá, lá tem aquelas plantinhas para você cuidar lá também. A torneira tá aqui, tem um desnível que cai pra cá. Não se preocupe. Olha a vista pra Marina, que linda lá, gente. Por enquanto, dá pra você ver. Hã? Acordar de manhã e olhar para um terreno de 5 milhões não é pra qualquer um, né? <risos> Ai ai, vamos lá, gente. Então, ó, essa aqui é a primeira suíte. Televisor tá aqui. Vamos acessar com ar-condicionado prontinho, tá? Vamos acessar então agora a segunda suíte, ó, a segunda suíte é essa daqui, é a suíte dos guris, duas camas de solteiro, tá bom, gente, aqui? Cabeceira, ela é estofada com MDF também, aqui então, a parte do banheiro dessa suíte linda, maravilhosa, com televisor, guarda-roupa, essa aqui é a suíte dos guris, tem um detalhe muito legal aqui, gente, que todas as... Fernizinho, aperta um botão, ó, ela fecha as cortinas... E a veneziana também. Aqui a suíte do cunhado, <risos> cama de casal, o televisor tá aqui, guarda-roupa, uma, duas, três portas aqui. A suíte da visita, vamos dizer assim, né? Olha que legal esse espelho, gente. Tem um detalhe redondinho. Olha, tô dentro de um redondinho. Olha que maravilhoso. Também tô um pouco redondinho. Prazer, quem não me conhece, dia corretor da praia. Se inscreva no canal, meu cara. Aqui então o banheiro dessa segunda suíte, suíte de visita. Essa suíte aqui, ela interage com a suíte master, que eu já vou te mostrar, por essa sacada aqui, por esse terraço, lindo, maravilhoso, grande, e olha essa vista, gente, sensacional, né? Agora sim, eu quero te mostrar a suíte master, vem comigo, ela é linda, maravilhosa, tem mais de 60 metros, seja bem-vindo então, a sua suíte master, aqui na praia de Capão da Canoa, condomínio Velas da Marina, meu caro, Olha esses detalhes aqui gente, é, tem até uma voltinha para você não cair, <risos> Ó, tem mais uma poltrona lá, vista para a lagoa aqui, por mais que construa um sobrado, vai ter essa vista da lagoa por causa dos recuos aqui gente, o televisor tá aqui, um espelho, touch screen, aperta o botãozinho, liga o led aqui na volta, aqui você tem vista além da lagoa, maravilhosa, você enxerga também a banheira né, Maravilha, você achou que eu ia dizer que enxerga a sua esposa? <risos> enxerga a banheira ali, tomando banho, seu cônjuge, né, gente? Enfim, vocês vão viver momentos maravilhosos nessa casa, tenho certeza. Olha que legal o LED, gente, ó. Deixa eu te mostrar a sala de banho. Olha só, imagina você, minha querida amiga, se produzindo aqui, fazendo aquela make aqui, gente. Olha que maravilhoso. Você aperta um botãozinho aqui, ó. Liga, Desliga. E esse espelho lindo com esse LED aqui, cara, vai mostrar todas as espinhas, ruga, tudo. Não vai passar nada em branco e você vai se produzir, deixar tudo bonitinho. <risos> Maravilhoso. Olha que sala de banho lindo, gente. Duas cubas aqui do casal. Aqui armário com espelho também, com LED em toda a volta. Aqui o um chuveiro também, casal, gente, ó. Estilo cascata. Aqui uma banheira de hidromassagem lindíssima. Vista para a lagoa, enxerga todo o bosques daqui. Banheira de hidromassagem para duas pessoas, prontinha, instalada, é só você vir usar, tem LED ali, tem LED por aqui, tem LED por tudo. Eu estou no box aqui, gente, ó, legal que mais que você esteja na banheira, esteja aqui, vai molhar tudo aqui, não vai estar tá molhando para lá. O box é fechado do teto ao chão, então pode virar um potinho na água aqui que não vai ter problema. Aqui atrás fica a parte do sanitário, gente, ó. E não acabou ainda, essa Suite master oferece um excelente closet maravilhoso que vai faltar roupa para você guardar, ó. Aqui começa com duas portas, aí tem essas decorações, esses nichos aqui. Aliás, pegamos um vaso de murano ali. Ó, aqui vai muitos sapatos aqui, gente, ó. Muitos e muitos sapatos, você pode guardar aqui. Espelho, ledzinho tá aqui, ó. Maravilhoso. E olha só isso aqui, gente. Olha quanto espaço nós temos aqui. Ó, armário aqui, armário lá, armário aberto aqui, cabideiro aberto aqui, LED aqui, armário lá também, mais armário aqui, sensacional. Gente, essa casa é uma das cinco mais top aqui do condomínio Velas da Marina, tá à venda, pode ser sua, se você gostou deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta para mim aqui, eu tô fazendo uma pesquisa, aonde você vê os vídeos, telefone televisão, computador e que hora você costuma ver os vídeos, tá bom? Isso é importante para o crescimento do canal, ajudar também, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, te dê saúde, sabedoria, que você ganhe muito dinheiro e que você venha comprar o imóvel da sua vida aqui na nossa praia, meu cara, tá bom? Um abraço, seu amigo corretor Diego Rodrigues, até o próximo vídeo, gente, tchau, até mais!